oi gente essa semana a gente teve uma primeira experiência fotografando com uma câmera da Sony e o Johnny especialista de produtos da Sony vai nos ajudar a fazer as primeiras configurações nesta câmera a 7R 2 então começando assim o que a gente indica é, normalmente as pessoas estão acostumadas a ter o, o que está escrito no botão já mais ou menos ser a própria função do, do botão, né? Uma coisa interessante na Sony é que você tem vários botões customizáveis. Então, o, o interessante dela é que no começo você consegue deixar ela mais ou menos a câmera que você já usava antes. Por exemplo, aqui você tem controle de abertura e velocidade, só que dependendo da câmera anterior é um inverso, então uhum. você pode mudar isso. E você tem alguns botões customizáveis. Normalmente, como você já é, normalmente o profissional já tem aquele costume, alguns hábitos, alguns vícios, digamos assim, você pode tentar certas funções que você usa e configurar em, com os botões. Então, assim, a configuração inicial é sempre o ideal. Perca um tempinho, coloque você pegar a câmera, é, entra no menu, tem a função personalização de botão. Você entra lá, vê todas as funções que tem e vai achando. Com o tempo, com certeza você vai acabar mudando isso de novo. Porque as funções, você, ah, estou usando mais isso, estou usando mais aquilo Então assim, você vai deixar a câmera mais sua cara é, Esse seria o primeiro ponto O segundo ponto é, a câmera ela tem vários modos de autofoco A gente sabe que o autofoco é primordial, quem trabalha com evento principalmente Na dúvida de qual usar, sei que todo mundo usa o ponto central, que é aquele mais básico você vai colocar aqui, ah, tem campo, o, o modo central, além tem quem, do... Tem quem vende SLR, né? Vende sem um ponto acostumado, é, né? eu tenho tanta gente que eu, eu ouço nos eventos, o pessoas falando assim, Pô, não precisa ter tantos modos. Se ela tivesse só o ponto central, pra mim já tava ótimo, <risos> né? Então a gente sabe que isso tem na câmera. Então você pode ter esse. Depois disso, você com o tempo, se for se acostumando, testando, tendo mais confiança, você tem outros modos, você tem modos, por exemplo, que você só de apertar o botão, ele já trava o foco no objeto e faz o rastreio. Então assim, é uma coisa que você deixa a câmera trabalhar de uma maneira uhum. mais automática, só que também vai ter, você tem que entender os momentos de usar, os momentos de usar, então assim, isso é uma coisa que com o tempo você pode ir indo por enquanto, tá inseguro ainda, vai no foco central que ele vai funcionar bem, ele uhum. trava bem o foco, é bem rápido, então você consegue usar bem. Então assim, com isso você vai se acostumando mais e, e como eu falei, a ideia é quanto mais você for usando, mais você vai se é, né? habituando a ela. Uhum. Pegou a câmera, fuçou, deixou lá a, a cara do seu equipamento anterior, começa a trabalhar que você vai personalizando ainda mais, isso é muito legal. Bom gente, obrigado! Por ter nos acompanhado aqui, já que a gente está se acostumando com esse equipamento, eu tenho certeza que você vai se acostumar também. Curta, comenta, compartilha com seus amigos que aí tem dificuldade em mexer nesse equipamento ou tem medo de mudar para um equipamento como esse por conta das funções da câmera. Aqui tem muita função sim, mas é muito personalizável, é muito fácil de você acompanhar a câmera, né, fazer com que ela trabalhe ainda melhor para você, te facilitar o trabalho. Somos o Caio e a Carla, estamos aqui com o Johnny da Sony. Muito obrigado. Beijo, tchau.